Oi meninas, tudo bem? É, hoje eu vim mostrar pra vocês a comprinha que eu fiz Chama o site, deixa eu ver aqui Boutique Infantil é, Tem várias peças na promoção, muito em conta Né, Xandinha? É, e eu vim mostrar pra vocês, eu recebi hoje Demorou menos de uma semana pra chegar Foi bem rapidinho Eu vou abrir aqui com vocês. São kits de body. E aí é, vem um de frio, uma de calor e uma calça. Eu peguei tudo no tamanho G, porque eu não conhecia. Fiquei com medo de ser tamanho pequeno. E por fim é tamanho grande. Vai demorar pra, pra Alexandrinha usar. Ó, que lindo. Esse de calor, olha que fofo Que joguinha Gostou? Assim E a calça Bem grande, vai demorar pra usar Vamos ver Ah, esse aqui é de melancia. Ó, de calor Esse aqui já veio, ó, tá vendo? Veio um G pequeno Aquele outro é um bem maior Esqueci de te mostrar Agora eu te mostro, tá? Assim O beber De frio Opa E a calça Gente, por R$16,90 R$16,90 Eu vou pagar aqui nenhum bode Aqui era Araraquara. Isso aqui são três peças E a calça de novo, o <risos> que Tá com sono? Tá com sono? Tá vendo aqui o seu? Olha que lindo! E a calça de novo. Olha, eu não tô recebendo nada pra fazer a propaganda do site, gente, é porque eu achei que vale super a pena mesmo. Aqui veio a notinha, né, do, do meu pedido. Não é um material ruim, é um material bom, até pelo preço, né, a gente pensa que é um, uma porcaria, né, não, mas ele ó, é um material bom. Não lavei ainda, né, vamos ver na hora de lavar. Mas aparentemente parece que vai ser legal, né, Xandinha? Ih, tem gente que tá com sono. E o site é Boutique Infantil. Tem no Facebook também. E Eu vou falar pra vocês lá, dar uma olhadinha que vale a pena. Eu vi também que tinha é, bodezinho de calor, macacãozinho de calor. Então é. Eu vou ficando por aqui e essa foi a minha dica de hoje. Tchau!